Aqui somos nós, mas aqui somos nós e o Senhor conosco dentro de nós. Magnífico, mas é preciso acender a luz, e a luz é a mente de Cristo, é Cristo em nós, é amar a Deus sobre todas as coisas, e eis-nos completos na paz.